Fala galera, beleza? Aqui é o Google pra mais um vídeo. Galera, acabei de, de descobrir um comando muito doido. Como colocar água nada? Você vê aqui, é, isso daqui é pra Java ou Bedrock. Você vem aqui, desce, aí, como eu estava tentando aqui, deu errado primeiro, você coloca, você coloca barra, set blocos, coloca as suas co coordenadas que vai aparecer, coloca o alto, o alto, o outer. clica, aí você clica em i, e olha, a camada, gente, aí Água no Nether! Como assim? Água no Nether! Se inscreve no canal, ativa o sininho de gnat... notificações!